Estamos gente aqui no Fortnite E pessoal, hoje vamos mostrar como conseguir essa dança totalmente gratuita Pessoal, então para vocês conseguirem essa dança Vocês têm que ir aqui, ó Vocês tem que ir aqui, ó Vocês vão atirar, abrir o Fortnite Vão pedir que a gente acabou de abrir o Fortnite Vocês vão em Battle Royale Aqui, vocês vão ir competir, aí tem esse, em breve levante a taça, tem que ser totalmente, nossa, vocês tem que chegar muito feio. Eu já preparei meu, esqu... e vai ser esqu... torneio de esquadrão, vai ser, e eu já... meu esquadrão já tá preparado, tá? Prêmios e recompensas. Top 250 e como a casa, até esse, até esse top de, do, do seu torneio, você vai conseguir a dança. Tá, essa dança aqui começa em duas horas. Então, né, eu tenho duas horas pra treinar, para treinar. Né? Tá, mas então, pessoal, é esse o vídeo. Espero vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui a gente, mano. pode